Dica de personal organizer para você dobrar as suas blusas com muito mais agilidade. Ao invés de pegar uma pilha de blusas e ir dobrando de uma em uma, colocando aqui, colocando o gabarito, dobrando de uma em uma, para agilizar isso, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai abrir todas, uma em cima da outra, tá? Todas, todas, todas. Porque aí quando você vier para dobrar, minha amiga, é só vir ó, no modo giraia que você já vem pra ponta dobrou aqui dobrou aqui e dobra de baixo dobra de baixo você vai ver que vai te trazer muito mais agilidade a gente usa isso quando a gente tá em casa de cliente que normalmente tem uma pilha gigante de blusas para dobrar e não dá para ficar dobrando de uma em uma com delicadeza a gente coloca uma em cima da outra faz essa pilha de blusas abertas e isso facilita demais você vai ganhar tempo você vai ver e se conjunto a gente guarda junto gente toalha, conjunto de toalha. Você não usa normalmente a de banho e a de rosto? Então, vamos guardar juntinho. Eu amo fazer conjuntinhos de toalha. Eu acho muito prático porque quando você vai trocar as toalhas de um determinado banheiro, você já pega aquilo ali e tá tudo juntinho. Você já sabe que tem uma de banho e uma de rosto. Então, como é que eu faço os conjuntinhos até para eles ficarem bem bonitos no armário, tá? Eu faço da seguinte maneira: você vai pegar a toalha, vai dobrar no meio colocar aqui ó bem no meiozinho mesmo assim tá aí vou virar ela de lado aqui ó, fica mais fácil de mostrar para você vou pegar um gabarito que normalmente eu sempre dou uma olhadinha se ele é do tamanho da minha gaveta ou da prateleira que eu vou colocar tá e vou utilizar ele aqui no meio assim para poder dobrar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 Olha como fica lindo. Fofinho, né? E bolinha de meia ganha mais espaço na gaveta, né? Não, bolinha de meia só se for pra jogar no sinal. Como vocês viram, eu sou bem ruim nisso, né? Bolinha de meia estraga as suas meias. Você já deve ter passado por isso. Fazer bolinha de meia, que é muito comum, a gente aprende algo que a gente aprende em família, né?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 Descoisar coisinhas, blusas todinha, vou ter que dobrar tudo de novo Oh, inferno Fazer o que, né? Não, não precisa nem gravar isso não, tá? Porque isso aqui eu vou dobrar assim na mão mesmo Que depois de um tempo, sabe? Você começa a dobrar as coisas meio que do mesmo tamanho só no olho Sabe? Não precisa de muito... Ó, as minhas blusas mesmo eu dobro assim, ó Botou aqui Entendeu? Dobrou aqui Dá uma ajeitadinha Pronto, é assim que ela vai para a prateleira, caso ela seja de prateleira, né? As blusas dos meus filhos, dobra assim também, entendeu? Mas se eu posto isso, como é que faz? Aí vem os rei. Não usa gabarito. pessoal não que não usa gabarito. Eu uso, gente. Eu uso na casa de cliente, mas na minha casa é assim, ó. Mais fácil mesmo, entendeu? Eu acho que na casa do povo brasileiro também é assim, a né, gente? Né? Então é isso, ó. Faz aqui, ó, na vontade de Deus...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 Bora lá organizar esse material escolar? Época de volta às aulas é um ótimo momento pra gente dar uma avaliada naqueles trabalhinhos de escola que as professoras mandam sempre no final do ano, aquele ano inteiro de trabalhinho. Não sei como você guarda aí na sua casa, né? Mas aqui, normalmente, eles vão mandando a cada é, trimestre.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 isso tudo porque entenda que todos os anos vai vir muito papel para dentro da sua casa. Que tal você utilizar essa?